Aula 5. Componentes Indutor A indução eletromagnética é um fenômeno causado por um campo magnético, que gera corrente elétrica. É um elemento muito importante na eletrônica. Comum em alto-falantes e sinais de rádio, além de bloquear a passagem de ruídos, sinal de corrente alternada, permite que somente a corrente contínua passe para os dispositivos. Atualmente o conceito é utilizado em fogões por indução, carregadores de celular e até mesmo em robôs industriais. Resistor Tem a função de resistir a corrente elétrica a fim de evitar que alguns componentes eletrônicos recebam uma tensão ou corrente maior do que eles podem suportar. Os condutores elétricos ou resistência elétrica transformam a energia elétrica em calor ou energia térmica através do efeito Joule, assim como os utilizados em chuveiros, aquecedores, ferros de passar, etc. O valor de um resistor pode ser verificado através de uma tabela com código de cores. A unidade ou resistência é medida em ohm. Potenciômetro Os potenciômetros são resistores que variam a sua resistência, comumente aplicados para controlar dispositivos elétricos, como em equipamentos de áudio, onde são usados no controle de volume do som. Muito utilizado em projetos de robótica, possibilita ser regulado manualmente pelo operador no dispositivo. Trimpots Semelhante ao potenciômetro na função, diferem-se no manuseio, pois o seu ajuste é interno, não ficando acessível ao operador do equipamento. Capacitor Capacitor é um componente eletrônico que armazena a carga elétrica ao ser ligado a uma fonte de alimentação. No flash de câmera, a bateria carrega o capacitor e ele então descarrega essa carga armazenada para que a lâmpada do flash seja acionada imediatamente. Capacitância é a capacidade de carga elétrica que um capacitor pode armazenar. Quanto maior a capacitância, maior é a capacidade do capacitor de armazenar carga elétrica. A unidade de medida de um capacitor é o Farad. Algumas telas de touchscreen utilizam o conceito de capacitância, que é a forma onde dois condutores separados por um material isolante armazenam carga elétrica. Quando há o toque, há uma variação da capacitância elétrica dos eletrodos no ponto onde a tela foi tocada e isso permite identificar o local do toque. Mas atenção! Um capacitor carregado em equipamentos eletrônicos potentes, quando manuseado, pode ser fatal, pois sua carga é proporcional à corrente utilizada para ligar o aparelho. Como exemplo, em um aparelho de micro-ondas. Um capacitor estoura quando a sua carga é maior que a suportada. Observe também a ordem dos cabos para não inverter os polos, pois irão estourar ou apenas inchar e esquentar, caso forem ligados com sua polaridade invertida. Relé Com o surgimento em meados do século XIX, o relé é um dispositivo eletromecânico formado por um material móvel, que se desloca unindo dois contatos metálicos. Sua principal função é de ligar e desligar a corrente do circuito elétrico, através de comando programado ou controlado. O módulo relé com Wi-Fi é um dispositivo que integra o grupo dos IoT, ou seja, o mesmo permite o acionamento remoto de componentes. Com mais alguns itens, é possível montar um sistema de controle de lâmpadas, acionado através de um bater de palmas. Semicondutores Semicondutores são materiais que conduzem eletricidade em circunstâncias controladas. Geralmente são sensíveis à temperatura, iluminação, campos magnéticos e pequenas quantidades de átomos de impureza. Se ajustados corretamente, estes materiais podem mudar a energia elétrica que se move através deles, orientando as direções dos fluxos e amplificando os sinais. A combinação dessas propriedades é a base dos componentes que compõem todos os nossos aparelhos modernos. Silício O silício é o segundo elemento químico mais abundante na crosta da terra. O primeiro é o oxigênio. Ele representa quase 28% da crosta terrestre. Um dos usos mais importantes do silício é em chips de computadores e em transistores, baterias solares, monitores de cristal líquido e vários outros equipamentos eletrônicos. DIODO É um componente semicondutor que permite que a corrente flua em apenas um sentido. Tem como função transformar corrente alternada em corrente contínua. Poderá, por exemplo, ser utilizado para evitar a ligação invertida na alimentação de uma TV de 12V, ligada na bateria de um automóvel. LED É um emissor de luz que apresenta, como principal característica, a emissão de brilho quando uma corrente flui através dele. Os LEDs são muito usados para transmitir informações luminosas de um circuito, de maneira simples e funcional. Transistor um dos principais dispositivos semicondutores utilizados para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores foram os principais responsáveis pela revolução da eletrônica e da informática na década de 1960, pois permitiram substituir as válvulas nos equipamentos. Atualmente podemos encontrar as válvulas no funcionamento do micro-ondas, através do Magnetron. Circuitos integrados Os circuitos integrados, também chamados de microchips, consistem em transistores, diodos, resistências e capacitores miniaturizados, montados sobre uma única pastilha semicondutora de silício. Fusível Fusíveis são dispositivos de segurança que protegem os circuitos elétricos contra os danos que podem ser causados por uma sobrecarga de corrente elétrica. Os fusíveis apresentam um determinado limite de corrente elétrica, quando a intensidade da corrente ultrapassa o limite daquele fusível. A liga esquenta e se funde, causando a interrupção da passagem da corrente.